Bom dia, galerinha! E aí, como é que estão? Vamos trabalhar! Uh! Uh! Uh! Uh! uh. gostar não né então já foi olha lembra agora do camarada que aquele guardaíos amigo meu de lá da rua aí se picou tá morando lá em São Paulo agora aí esses dias ele voltou de moto Vou passar as férias aqui aí pronto ele com a, com a esposa, a Vanessa aí comprou a NC 750 e, e aí veio de moto de lá pra cá essa bicha é boa vô. vieram não sentiram nada, moto confortável tem torque Chama ela responde. O problema é que é moto baixa. E com essa maravilha de asfalto do Salvador tem. Já viu, né? Cheio de quebra-mola. Pode virar um problema. Mas ele confirmou que a moto é econômica, viu? Diz que tinha um momento que a moto fazia 32 com litro. Agora imagine vocês umas 750 cilindradas fazendo 32 com 1 litro. A Lander não está fazendo isso. Atenção rapaz, cadê um tchauzinho? Que todo mundo parado tem alguma coisa aí. Não vou ficar pra ver não. Filho da puta atravessa a faixa olhando pra outra. Aqui, ele tá atravessando de cá, aí vem tá olhando. O lado de cá, né? Que é de onde tá vindo os carros. Não, tá olhando o outro lado, que ele ainda vai chegar lá, como se aqui tivesse ninguém. É brincadeira, viu? Eu não sei não. Carro do dois lados, oh meu deus, oh meu deus do céu, o pessoal aqui em Salvador, não sei não. O pessoal aqui vacila muito. Uma coisa também que ele, que ele me criticou foi que eu ultrapasso muito pela direita. Mas é, é, é um motivo simples. Aqui é o pessoal anda pela esquerda. É, é uma inversão, tá ligado? É o pessoal deveria andar pela direita. E é quando fosse ultrapassar, você joga na esquerda. Não, o pessoal aqui anda pela esquerda e não volta. Eu ando pela direita. Podem observar, pode observar aí que na maioria do, do, do tempo eu tô na direita. Só que aí na hora de ultrapassar, o cara tá na esquerda. Oh, eu vou para a esquerda, vou usar para ele ir para a direita e eu passar? Não, né? Vou fazer de conta que ele nem existe. Vou passar. Deixa esse cara quieto. A gente com motociclista, se volcinar para não achar acha ruim... Se tivesse errado, deixa esse cara quieto. quietos. lembrando agora aqui, atendendo a pedidos... Seu um vídeo tem que falar rápido porque tá acabando já o, o, o percurso, né? <risos> é, dicas para iniciantes, para quem tá aprendendo a andar de, de moto. desse informe aí com a atenção o nosso amigo Iago tomando aula aí com o, o Vitor então assim tá aprendendo muita calma meu jovem porque esse é o momento que a mão pesa a gente aprende um pouquinho. Pensa que já tá... Tá bom, não tá. Não tá não, velho. Não tá não. Tem que ficar com muito cuidado porque... A confiança vem rápido. E empolga. Mas tem uma coisa que todo mundo que tá aprendendo a, a andar de moto, sabe fazer, é correr. Tenha cuidado. importante. Logo nas primeiras aulas, né, você fica... Fica todo nervoso e boa, não consegue nem sair com a moto do lugar. Não acha o ponto certo da embreagem o acelerador. Aí você acerta, né, porra, já sem andar. A moto dá umas engasgadas, né, dá umas mordidas. É de boa, depois você pega o jeito. Aí quando você pega... A segunda dificuldade é fazer curva. Eu mesmo não admiti, não. Eu, eu tenho dificuldade de fazer curva pra, pra direita. Vai pra esquerda, Pera aí deixa eu lembrar. Peraí, tô... Tô aqui. Tô lembrando, Pera aí Não, é pra direita, pra direita, pra direita. Não sei porquê, mas pra direita eu sinto mais dificuldade do que pra esquerda. Eu acho que é ficar é do pé. Porque quando eu passo pra esquerda... O pé direito tá em cima do freio, então eu tenho um controle, a situação de controle. Porque qualquer coisa, a perna esquerda vai no chão, não deixa a moto cair, e a direita freia. Qual foi ali? Enfim. Já pro outro lado não, pro outro lado, o pé que vai no freio é o mesmo que vai no chão, então, fique seguro Mas claro, eu já tenho mais equilíbrio e tenho sede né? Eu, eu balancei uma coisa com a outra. Joga meio que um contrapeso Tem que ir na moto e pouco corpo joga no outro E aí você consegue balancear E dar mais confiança O que mais? Pô rapaz, é muita coisa falar em pouco tempo Teria que ser um vídeo todo só pra falar isso aí Well, O que mais? Vocês aí podem sugerir comentem aí no vídeo vocês se vocês lembrarem Outra coisa, não se empolgue com besteira, vai de chamar de uma roda, nanan. esqueça isso, esqueça isso. Não vai aprender a fazer maluquice, não. Porque você empina uma, uma moto, todo mundo só quer que você se foda, tá todo mundo ali só desejando sua desgraça. Quer que você cai e se foda todo. Acho o tempo está fechando. E essa moto é doce para parar nessa sinaleira. Acredite, ela já parou três vezes só nessa sinaleira. Eu não sei que porra essa moto tem nessa sinaleira aqui, que ela, ela fica nervosa. Mas ainda é aquela parada da água, velho. Eu, eu tenho um cabo e-booster aqui que, que faz a ligação da vela com o sistema de ignição, eu tô pensando já em tirar. Tô imaginando que pode ser isso. Vou tirar essa porra do e-booster. Se for isso, realmente, eu, vou, eu estarei dando o cabo e-booster. Quem quiser me fala aí, vai buscar, não sei, eu vou, eu vou dar um fim nele. Aliás, não, não, posso dar não, eu ganhei de presente, tem que guardar. Desculpa, galera, não posso dar não minha amiga Mayara, que mandou pra mim. Se me deu, me deu assim. Comprou no Mercado Livre e mandou entregar em casa. Um presente que ela me deu. Bom, galerinha, chegando, assistindo. Uh, o Ju me espere. Obrigado. Então vamos ficar por aqui e até a próxima. Valeu. Bom, trabalho aqui no Catabas. Tchau, tchau.